Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros, eu sou o professor Emílio Júnior e vamos trabalhar, hoje vamos trabalhar bastante a questão dos glúteos, um exercício mais fácil impossível, mas eu vou passar para vocês passo a passo como nós iremos fazer. Ah, outra coisa, para iniciar qualquer atividade física tem que ter a liberação do seu médico, então fale com o seu médico antes de fazer a atividade. Vamos direto ao assunto. Vamos trabalhar com os pés mais largo do que a largura do que o quadril. Então mais largo que a largura do quadril. Você vai flexionar as suas pernas. Flexionou as suas pernas, vai descer até onde der para você descer, OK? Desceu, para e segura o máximo de tempo que você puder ficar nesta posição aqui como eu estou. Só isso, somente isso. É simples assim. Aí você vai ficar o máximo de tempo que você puder ficar nessa posição. Você vai trabalhar bastante as suas coxas seus glúteos posterior de coxa. Mas é claro que eu vou ensinar ainda outras dicas. Isso aí foi só para quem já sabe fazer. Agora, você que ainda é nova, você que está acima do peso, quer o um passo a passo, vem comigo agora que eu vou explicar o passo a passo. Já expliquei o exercício, agora é o passo a passo para quem não sabe fazer, quem é iniciante intermediário. Os pés têm que estar paralelos mais largo do que a largura do quadril. Ah, é obrigatório os pés estarem mais largos que a largura do quadril? Não, não é obrigatório. Mas eu prefiro trabalhar com principalmente, a questão do equilíbrio, trabalhar bem as coxas, mais largo que a largura do quadril. Você vai flexionar, flexionar e é dobrar as suas pernas. Vai dobrar as suas pernas projetando o seu glúteo atrás. Observe que eu não vou dobrar aqui o meu tronco à frente, não é dobrar o tronco à frente, tem muita gente que faz isso aqui, ó, para agachar, não é isso, é você tentar manter o seu tronco o mais reto possível, sem flexionar ele à frente, e aí você vai descer, vai uma dica para você poder controlar o seu tronco, ambas as mãos assim, posicione aqui na linha do seu ombro, projetando para trás. E aí você flexiona suas pernas, vai até onde der, Ó, flexiona, flexiona, pronto, segura dessa forma. Claro que vai ser muito mais difícil, porque você vai se policiar, você vai projetar o corpo para frente, eu sei como é que é isso, então fica tranquila que eu entendo bem. Ah, não está dando para fazer? Pode utilizar uma cadeira. Vamos utilizar uma cadeira para demonstrar? Como é que você pode fazer com o auxílio da cadeira? Aí o auxílio da cadeira vai ficar mais fácil, mas o exercício também não vai deixar de ser é, tão eficaz quanto. Você vai, pode segurar na lateral da cadeira, abrir as suas pernas e descer. Desceu, apoiou e ficou segurando. Nenhum momento tu puxa a cadeira para você não. Só mantém. Põe até a cadeira distante, só para ter o equilíbrio. E fica o máximo de tempo que puder. Professor, não tem condições de fazer o exercício dessa forma. Eu sinto muito as minhas coxas e eu quero me apoiar na cadeira. Quer se apoiar na cadeira? Vamos lá. Vou fazer aqui uma molezinha para quem está começando. Vai virar a parte do assento da cadeira para você. Ok? Vira. Deixa eu botar assim, ó que é para você ter uma boa visualização. A parte do assento da cadeira está virada para você. Você vai abrir as suas pernas, apoiar ambas as mãos, assim mesmo, como estou, e vai agachar. Agachou, mas está com a mão apoiada aqui no assento. O que, que significa? Que você também está transferindo um pouco de força aqui. Se você sentir que vai cair, projetou o corpo à frente, se levantou. Entendeu? Principalmente para quem está muito acima do peso e tem essas limitações. Mas não para por aí não. Quer ter mais segurança para fazer o exercício? Coloca a cadeira assim. Colocou. botar a tela aqui, beleza? Assim você vai visualizar melhor o movimento. Ao invés de você ficar naquela posição que eu estava anteriormente, você vai posicionar, vai sentar na sua cadeira. Ah, mas assim é fácil, sentei na cadeira. Não, não é tão fácil, não. Você vai abrir as suas pernas mais largo do que a largura do seu quadril e você vai só tirar um pouco, vai tirar, vai desencostar o seu bumbum, o seu glúteo da cadeira, tá ok? Então vai fazer só isso aqui, ó. desencostou. Pronto, fica assim o máximo de tempo que você puder. Não aguentou mais? Senta, descansa. Descansou? Mais uma vez, levanta e fica o máximo que você puder. Não conseguiu? Descansa. Por quê? Assim, aos poucos, você vai ganhando resistência. E essa resistência vai fazer com que você trabalhe muito mais. Bem fácil, bem simples. Ficou? Ficou com alguma dúvida? Se tiver dúvida, é só você entrar em contato comigo. Entra aí, ó, vai lá nos comentários, manda o seu comentário. E se você deseja contratar a minha ficha de treinamento completa, divididas pelos dias da semana, e aí você vai ter certinho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tudo explicado, como você vai fazer o exercício passo a passo, para que você consiga ter resultados reais, é só você entrar em contato com esse número do WhatsApp, Falar com a Daniele, só falar com a Daniele que você deseja comprar a minha ficha de treinamento, contratar esse serviço dividido pelo dias da semana, fala que você quer a ficha da promoção. Temos várias fichas, mas fala que você quer a ficha da promoção. Muito obrigado mais uma vez por você assistir a essa dica de treinamento, até nosso próximo encontro.